A quinta geração do Suzuki Jimny é um alívio para quem está cansado de tanto pseudo SUV. O pequeno utilitário japonês aderiu ao estilo retrô e também às novidades tecnológicas. Agora ele pode ser equipado com ar-condicionado automático, faróis de LED, chave presencial compartida por botão e frenagem automática. Felizmente a receita básica de construção foi mantida e aprimorada. A carroceria é montada sobre chassi e este sobre dois eixos rígidos. No modo 4x2, o motor na longitudinal transmite potência para o eixo traseiro. Esse arranjo é considerado mais robusto e adequado ao fora de estrada pesado, além de ser mais receptivo a modificações. Igualmente adequado às trilhas pesadas, é o sistema de tração 4x4 com opção de reduzida, e tem disponível nos SUVs compactos. A novidade é que seu acionamento é mecânico por alavanca no assoalho e não eletrônico. Este confiável sistema foi abandonado por boa parte dos 4x4, até mesmo os mais tradicionais como Hilux e Troller. Interessante a Suzuki ter incluído uma calha na lateral do teto para evitar a entrada de água pela janela aberta. E também ter mudado a posição dos vidros elétricos, que agora estão no painel e longe da chuva. O motor é 1,5 a gasolina de 102 cavalos e 13,3 kg de torque, o suficiente para os 1.100 kg do carro. Parece pouco se comparado aos 170 cavalos do EcoSport 2.0, mas o Suzuki tem caixa de redução e é um carro com foco nas aventuras longe do asfalto. O estilo gracioso e simpático da atual geração foi substituído por o um mais sério, inspirado em elementos das gerações anteriores. Talvez a intenção da Suzuki seja mostrar que o Jimny é mais do que um carrinho legal para desfilar na cidade. Quem está habituado aos carros urbanos modernos estranha que em pleno 2018 seja lançado um carro compacto com chassi e eixo rígido. Estranha mais ainda quando vê o minúsculo porta-malas de 85 litros e o banco traseiro para apenas duas pessoas. Mas o Jimny pertence ao um mundo diferente, o mesmo de outros carros concebidos com o um propósito maior de divertir quem está ao volante. Em um mundo cheio de carros parecidos e muitas vezes sem graça, o Suzuki Jimny é como um presente para os entusiastas. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado pela audiência.